Tudo bem com você? E aí, como é que seria a sua vida se você pudesse usar algo assim, tipo uma lavanderia para lavar os seus traumas, né? para limpar os seus medos, as suas decepções? Como é que seria se você pudesse fazer isso? Será que isso é possível do ponto de vista científico? Isso tem sentido? Pois é, a TV Saúde Quanto de hoje, né? ela vai tratar um pouco sobre essa questão de como limpar os traumas do passado. É, e só para informar você que está chegando aqui, desejar as boas-vindas a você que está chegando no canal. É, pedir a você que gentilmente compartilhe os nossos conteúdos. lembre de deixar o seu like, é sempre muito importante para que o, o YouTube reconheça a relevância dos conteúdos. E aqui é o lugar para as pessoas que estão buscando soltar suas muletas, as pessoas que estão buscando autoconhecimento, as pessoas que estão buscando empoderamento pessoal, se libertar de medicamentos não é? É, e, sobretudo, se autoconhecer. Então, meu trabalho é focado no autoconhecimento, usando os conhecimentos científicos e espirituais, é, de forma que você possa conhecer melhor essa natureza sua de fazer milagres. É isso mesmo, sua natureza é a natureza de fazer milagres. A sua natureza é voltada para a evolução sempre, é voltada para o aprimoramento sempre. Você está fazendo isso? Está cuidando de você? Como é que está a sua relação consigo? Não é? Então, a relação conosco, digamos assim, é o um ponto de partida para a nossa vida. Tudo né, que acontece na nossa vida, todos os nossos relacionamentos, né, depende da relação, da conversa, o diálogo interno que nós temos conosco. E o diálogo interno que nós temos... É, depende da relação com o passado. Né? E uma das coisas que mais afeta esse diálogo são os traumas. A pergunta de hoje, a TV Saúde Quanto, né? se você está chegando agora aqui no meu canal, é, uma, é um programa semanal onde eu respondo perguntas se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí nos comentários. De qualquer forma, deixe um comentário sobre o conteúdo. É a partir do seu comentário que nós vamos aprimorando os nossos conteúdos. É a partir dos seus comentários que nós vamos trazendo também conteúdos novos, né? Que atinjam, é, que sejam significativos para a nossa audiência. Que seja importante, seja útil para a sua vida também. Então, a pergunta de hoje é da Carla Luiz. É Uma pergunta bem curta e grossa, assim. Ela diz, tem uma pergunta... Tirar os traumas do passado. O que, é que são traumas, hein, gente? Traumas são situações é, que nós passamos que gerou um sofrimento. E toda situação que nós vivemos no passado e que gerou um sofrimento, ela gera, né? ela gera é, uma memória, né? ela gera uma memória muscular. Hoje sabe que nós guardamos a memória no músculo, uma memória celular também, né? Como é que isso acontece, hein? É, o que acontece é que o trauma, ele pode ser baseado num fato real ou pode ser baseado num fato imaginário. Às vezes a gente interpreta uma coisa. Às vezes a nossa interpretação não é a correta, mas não importa. O que importa é como você interpretou, tá? Então quando você interpreta algo, né que você viveu e que gerou dor, gerou sofrimento, gerou decepção, gerou abuso, gerou uma situação abusiva que você viveu, seja algo que for uma perda, algo que você é, trouxe um significado, que, que trouxe sofrimento. Né? Então, quimicamente, a química do sofrimento, ela se instalou através dos neurotransmissores que são é, bolsinhas químicas liberadas pelo seu, pelos seus é, neurônios, né, suas células nervosas, ah, e o hipotálamo, que leva, que a região do, do sistema límbico, do sistema emocional, nosso né, cérebro emocional na verdade Que libera também outras químicas, né, ligantes químicos chamados de popularmente molécula da emoção né, Que são neuropeptídeos, pequenas proteínas E elas se grudam, elas levam a informação química da dor, do sofrimento, da decepção, do trauma, do abuso Qualquer situação que gerou dor né? O nosso sentimento, é, digamos, de sobrevivência é o mais visceral, é o mais antigo. Então, tudo aquilo que ameaça a nossa sobrevivência, ele gera uma né? memória, ele gera uma memória, né? ele gera uma memória. É, e o nosso cérebro sobrevivente, né? que é exatamente o nosso instinto de sobrevivência, que é o maior que nós temos, ou seja, tudo que ameaça a nossa sobrevivência, tudo que, que nos promove é, é uma situação de dor, de decepção, enfim, imaginário ou real, como eu falei, é, você vai estar tá gravando isso lá nas suas células, porque essa informação química chega nas suas células e elas se acoplam ali, e é a partir daí que você começa a mexer nos seus genes. Os seus genes são fábricas de proteínas, e à medida que você vai repetir aquele o trauma, ou seja, a vivência, a lembrança, você revive, relembra, relembra, relembra, você está... É condicionando o seu corpo a viver no estado de sofrimento, de infelicidade e muitas vezes de doença, porque as situações traumáticas elas podem bloquear o seu sistema energético, os chamados meridianos de acupuntura, e esse fluxo né, é, que, não, que não circula de maneira adequada, ele vai exatamente é, deixar de levar energia vital para o seu fígado, é, para o seu rim, para o seu baço, para o seu pâncreas, para o seu coração, para o seu pulmão, para o qualquer órgão do seu corpo, enfim. É, e aí você vai entender a trazer sintoma de algum tipo de doença Que é o seu corpo querendo lhe ajudar E dizendo, olha, tem alguma coisa que não funciona Não está funcionando bem com você Então a primeira coisa é identificar o trauma A segunda a segunda parte da história é entender que Quanticamente nós atraímos as situações para a nossa vida né? Mesmo os nossos maiores algozes De certa forma nós criamos as situações adequadas Para que essas essas situações aconteçam Energeticamente Nós estamos dentro de um padrão vibratório Que é a forma predominante De pensar e sentir Que leva a gente a agir de uma determinada maneira E nós atraímos companhias Experiências que tem a ver Com esse aprendizado Que nós estamos nos disponibilizando a aprender Então muito do que nós estamos, não estamos, Tudo do que nós estamos vivendo Ele é uma resposta do mundo A nós mesmos então a primeira coisa que eu diria para você para se libertar do trauma é saia da posição de vítima, você não é vítima, não, não, não, é, não, não. isso isso, fez... isso foi importante você ter vivido o que você viviu, por mais dolorido que seja, e eu convido você a sair o quanto antes desse estado de vítima, Bert Helling, o pai das constelações familiares, ele dizia, eu não constelo vítimas, eu organizei um maior evento de constelação familiar do mundo, e travesti, a, a esposa dele, ele faleceu no último dia do evento, inclusive, o constelar, e eu tive a oportunidade de saber disso através da Sofia Helmi, o Bert não constelava vítima, porque dizia, uma pessoa que é vítima, você arruma uma solução, ela arruma um outro problema, então ela precisa, às vezes, que o, o cinto aperte, a dor aumente muito, para que ela possa entrar num outro contexto, que é o contexto de assumir a responsabilidade pela sua vida, porque enquanto você se vitimiza, você está dizendo que os problemas só existem porque há algo está errado fora e você não tem nada a ver com isso. Então a primeira coisa para superar o trauma é, você não é vítima de nada. Né? O que você viveu era o que você precisava aprender, precisava evoluir. Essa situação faz parte da sua história de aprendizado. Quando você se vitimiza, quando você fica no mimimi, né, é, que você fica aí no em, em aquela coisa, né, é, é, é, é, ou seja, na reclamação, na queixa, é muito provável que você vá atrair essa situação de novo para a sua vida. Então a primeira coisa é procura conhecer a tua história, dos seus pais, da tua história familiar. Às vezes você está reproduzindo um programa familiar que faz parte do seu sistema e que você está tendo um aprendizado para possibilitar não só a sua cura, mas do sistema como um todo, dentro da visão sistêmica, quântica da vida, de interdependência entre todas as coisas. Então troque o sentimento de vitimização pelo sentimento de gratidão, é o primeiro passo. Gratidão? Como assim? Sim, gratidão, porque a gratidão vai lhe colocar, vai mudar a química do seu corpo. tá A gratidão vai ser estudada em Harvard, como a ciência da felicidade. Quando você agradece, você muda essa química corporal e você se abre para olhar para soluções. Uma pessoa vítima, ela não olha para soluções, ela só olha para problemas. E quanto mais ela olha para, as, para o problema, mais ela eletromagneticamente, ela comunica o universo, os, a, a vibração... É, Associada àquele problema, e ela corre um imenso risco de voltar a cair, ficar dando volta em círculos é, e repetindo aquele padrão e sempre dizendo: Raiz, é porque isso sempre acontece comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então pare de tantos porquês é, e use uma técnica né, que o David Hawkins ensina, que é uma técnica do deixa ir. É simplesmente pare de fazer perguntas, né? apenas se conecte ao sentimento que está lhe trazendo essa, essa circunstância e deixe que as perguntas que vier apareçam, se tiverem perguntas para serem feitas e as respostas venham, simplesmente desapegue-se, né? desapegue, ou seja, entregue essa realidade, perdoe, né? porque a, a, as pessoas estão ao seu serviço, todas as pessoas estão ao nosso serviço, em cima da nossa vibração. Né? no nível mais profundo é como se não existisse nada a perdoar porque as pessoas estão simplesmente sendo atraídas estão dentro da, das suas ilusões também na, na, na, ignorando as leis naturais então nós todos somos aprendizes quanto quanto antes você buscar essa leveza nesse contexto melhor claro que você pode buscar também não vá não cuidado para não ir no, no, no caminho dos medicamentos químicos aí não tem volta Aí é um caminho sem volta, você vai, vai, vai inibir o sintoma e vai jogar mais toxinas no corpo. Você precisa limpar o genes, limpar o genes, tá? Essa semana, inclusive, eu estou. Eu fiz, uma, eu fiz uma, uma, uma, uma live, dá uma passada lá no meu Instagram e no YouTube, tem essa live sobre a limpeza dos genes, que é uma coisa que eu venho aprofundando no meu curso, no meu novo programa Consultório Quântico, onde eu ensino as pessoas receita do café quântico, eu ensino, eu ensino o estilo de vida que me levou a estar há mais de 30 anos sem medicamentos químicos, que é exatamente porque eu venho limpando os meus genes e os traumas, né? e as decepções, enfim, essas circunstâncias todas, elas sujam os genes no sentido que elas, é, elas tendem a inibir a chamada metilação, o estresse. A metilação é um processo onde você pode é, optar em, em desativar genes que não são legais, estão ligados a alguma doença, e ativar os genes bons, entendeu? Então, estresse, trauma, ele termina é, é, atrapalhando o processo de metilação, ou seja, esse processo de... De aprender coisas novas, de desaprender o que não interessa mais, de reaprender aquilo que você sabe de uma forma melhor, entendeu? Então, o que eu sempre digo para as pessoas é aquela lição bem simples que o Sócrates, um, um, um sábio grego, ensinou: é, conhece-te a ti mesmo, né? então, é, é conhece-te a ti mesmo, investiga-te, e aí você pode buscar, né? é, várias existem, o que eu estou fazendo no consultório quântico, que é, é protocolo de óleos essenciais. É, trabalhar com cromoterapia, né? mantras para ir né? organizando a energia dos chakras, trabalhando com cada chakra, liberando essa energia represada e impulsionando o que eles têm de bom. Né? É, meditação, a meditação é essencial para isso. Né? É, e buscar terapêuticas que ajudem. Né? Então, inclusive eu estou fazendo atendimento terapêutico em cada, em cada jornada. Eu dividi o consultório quântico em quatro jornadas. E eu atendo em cada jornada, por semana, uma pessoa para que as pessoas possam entender os emaranhamentos. Outro passo é você descobrir os sabotadores, que são os programas que estão por trás, é, que estão levando você a operar, muitas vezes no piloto automático, e que fica lá o tempo todo, né, um gene sujo, ou seja, o tempo todo lá, né, sujando mais ainda o seu gene, ou seja, é aquela coisa descascando a ferida, descascando a ferida, descascando a ferida, descascando a ferida e criando... As é, circunstâncias para que essa ferida, é, digamos, ela, ela, ela recrudesça em você. Então, o caminho é o autoconhecimento, o caminho é o amor próprio, o caminho é a, é, é a evolução, o caminho é o perdão, o, o caminho é o amor e a compaixão, é isso que eu digo para você. né? E é, é ter um estilo de vida que possa ir limpando os seus genes de forma que você deixe de ser vítima, assuma a responsabilidade 100% pela sua vida, e aí sim você vai... É, transformar a sua vida numa aventura de empoderamento, de autoconhecimento, de, de, de evolução diária. Nós estamos aqui com aprendizes todos os dias. E você usa aquela outra frase de só que eu só sei que nada sei. E aí você baixa, né? Ou seja, fica uma pessoa humilde no sentido de estar aberta a novos aprendizados. E aí, quando nós estamos abertos a novos aprendizados, nós estamos abertos também a ressignificar a nossa história e mudar o roteiro, contar uma nova história para nós mesmo, onde a vitimização... Deixa de existir e você passa a ser protagonista da sua vida. É isso aí. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Lembre de assinar o canal para que você possa receber. Tem um sininho aí para que você possa estar sendo notificado das nossas meditações, do Minuto Quântico, das lives que eu venho fazendo, sempre com conteúdos muito preciosos, voltados para elevar a sua vibração de forma que você possa sair completamente desse campo da vitimização e entrar na o que eu chamo de cultura do otimismo, da autorresponsabilidade. Se tiver uma, uma sugestão, deixa aí nos comentários. De qualquer forma, deixa o um comentário sobre o que você achou nesse vídeo. É muito importante para mim e eu leio todos os comentários para saber exatamente o feedback e para que a gente possa ir aprimorando os conteúdos que a gente está trazendo aqui no nosso canal. Aguardo você na próxima semana. Quem sabe eu estarei respondendo a sua pergunta. Até lá.